Gente, vocês tomam cuidado com o degrau aqui atrás de vocês, hein? Ninguém empurra para trás, ninguém anda para trás, gente. Né? Geral parado. Se tá ficar todo mundo parado e ninguém empurrar ninguém, vai ter todo mundo em margem. a <risos> gente Vai dar frente! O paredinho eu já falei. lá. já saí. Eu achei que estava falando sobre o rio. Traz para cá, traz para cá por causa do buraco atrás. Traz para cá na minha frente aqui. Na minha frente aqui. Na minha frente, na minha frente aqui. Passa na minha frente, por do buraco. Para não empurrar ninguém, nem foto alta foi Não empurra para trás. Bom, beleza que é bom abrir para fazer mais abertura? Aí, vamos lá tá bom, pega o tribunal Vai, pra, Abre só um pouquinho Oi, deixa eu ir fazer eu aí, piante, aí. Aí, presa. A imprensa A presa. A, presa. A presa. Só cuidado Não. Cuidado, Não. Cuidado. Cuidado aí, cuidado aí, gente Cuidado aí, Não. vai Não. Cuidado Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. cuidado aí Não. Buraco à esquerda! Vamos lá, gente! Aqui não, Não, é só café essa praça aqui é um símbolo de Brasília É um símbolo do sistema de governo E nós estamos decepcionados, frustrados Para não dizer muito mais do que aconteceu aqui Presidente, fica mais de lado, por favor Esse gesto de abandonismo nunca deveria ter acontecido E destruir o pé da Suprema Corte Constituído significa que nós não vamos dar trégua até descobrirmos quem foi o responsável que financiou tudo o que aconteceu nesse país. Obrigado. Presidente. Obrigado. Que imagem se passa aqui, presidente? Do do presidente? Que imagem Olha, se passa eu, eu não vou encontrar culpado agora. Eu, eu acho que houve uma falha porque ninguém esperava que no domingo acontecesse um ato de vandalismo. Ao final de contas nós tínhamos tido no domingo anterior a maior oferta democrática que o Brasil já teve conhecimento. E jamais, jamais eu que esperava que num domingo ah, tão já, tranquilo fosse acontecer esse ato de Quanto que tempo o palácio vai ser até recuperado, o final de presidente? Nele? Eu não tenho noção quanto tempo vai demorar. O que eu estou chateado é que eu estou morando num hotel e não tenho tempo, não tem prato para voltar para o palácio, porque precisa também concentrar o palácio. O senhor vai despegar Presidente, o, vai o senhor falou muito em democracia. Como o senhor pretende restabelecê-la, já que nesse momento a gente vê que ela está afetada? Eu acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, falar, as pessoas decentas, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, que são pessoas que têm interesse pelo Brasil. Eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria. Um bando de vândalos, um bando de bandidos que fizeram isso E nós vamos descobrir É mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é que financiou Tem gente financiando Tem gente que pagou para vir aqui E tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui. Presidente, como garantir que isso não volte a ocorrer no futuro breve? Olha, eu acho que não voltará a ocorrer no futuro breve Isso não voltará porque A partir do que aconteceu aqui Eu acho que todos nós temos a obrigação de fazer democracia Eu acho que isso vai acontecer é obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Só ajudar aqui, Aqui, presente, por favor. aqui, dá um passo. aqui. Cumprimentado, olha aqui o ministro Roberto. Gente, quanto tempo Aí eu tenho que até mais tranquilo, né? Sucesso! É. Entende? É isso! Ai, nossa pelo amor да 34, чирей